Olá, estamos de volta com o programa Trabalho em Revista. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já publicou na internet os tetos de gastos de campanha eleitoral por cargo eletivo e os limites quantitativos para a contratação de pessoal a serviço durante a campanha eleitoral de 2018. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Coordenador de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Daniel Taurines, que já está aqui ao meu lado. Eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer toda a sociedade. Bom, Daniel, a última reforma eleitoral realizada em 2017 determina aí um teto de gastos para as eleições de 2018. O que, que isso significa na prática? É, na prática, a intenção é reduzir os custos das campanhas. Só que também cria um dificultador, que é impedir o uso do Caixa 2. Pois nas últimas eleições, por um exemplo, de Mato Grosso, para o cargo de governador, foram gastos quase 30 milhões de reais, tanto em 2010 como 2014. E para 2018, no primeiro turno, o limite de gasto é de apenas 5,6 milhões. E em caso de segundo turno, aproximadamente 9 milhões. Então, como nós iremos é, fiscalizar, ou como o candidato irá proceder, com um valor muito menor para a campanha, mas o objetivo é reduzir os custos das campanhas eleitorais. Como que fica a questão de gastos na contratação de pessoal? É, também existe um limite, já divulgado pelo TSE, de limite de contratações nos dois turnos para todos os cargos. Para presidente tem um limite no Estado, que seria de 711 cabos eleitorais. É, para governador também tem um limite de 1.422 para senador, para deputado estadual, deputado federal. Então, os candidatos devem contratar, no máximo, esse número de, de cabos eleitorais. Ressaltando que algumas funções não são contadas nesse limite. Por exemplo, uma recepcionista de dentro da, do comitê, é, o fiscal no dia das eleições. São algumas exceções que a lei é, fala que sai desse limite. Mas, o cabo, a militância de rua existe um limite que já foi divulgado pelo TSE e os candidatos devem observar. Agora, Período eleitoral, a cada dois anos as pessoas ficam na expectativa de conseguir uma renda extra ou um trabalho é, para quem está em busca é, disso. Há uma, algumas regras que é possível ficar atento. Por exemplo, há um contrato de vínculo trabalhista, o, como que o TRE vê isso e como que as pessoas podem se proteger, por exemplo, de não receberem após a campanha. É, na verdade, a lei das eleições determina que não existe vínculo trabalhista nessa contratação, mas o TRE orienta que se faça um contrato entre o candidato e o cabo eleitoral, deixando bem claro valor, período, horário, e também orienta -se, é, que se atente pela, pela segurança e pela qualidade da prestação do serviço na, na campanha eleitoral. Por exemplo, questão de sol, muito sol na cabeça, então, assim, apesar de não existir o vínculo trabalhista, que a lei das eleições é, separa muito bem, nós recomendamos que faça-se um contrato e, se possível, até informe a Justiça Eleitoral, porque o TRE irá disponibilizar aplicativo e, pelo site, a possibilidade do doador ou do fornecedor prestar informações voluntárias. E aí a pessoa contratada se resguarda de um possível calote após a eleição, caso o candidato venha a perder que isso acontece muito, já aconteceu em anos anteriores. Agora, é verdade que é na contratação de pessoal que está o maior índice de caixa 2, ou seja, aquela pessoa que recebe por fora, que não é contabilizado ali na declaração é, do gasto da campanha eleitoral no TRE? É, é pelas, pelas reclamações após os dias da, da eleição, é, chega à conclusão que muitos é, cabos eleitorais são contratados por é, um pagamento em pecúnia, e esse dinheiro não aparece na prestação de conta. Então, existe sim a perspectiva de um, um índice é, considerável desse tipo de contratação, porque o que, que o candidato faz? Paga em dinheiro, não assina o contrato e, muitas vezes, pega um recibo eleitoral que seria como se fosse uma doação estimável daquela mão de obra e, na verdade, está pagando em dinheiro. Isso já foi constatado em, alguns, em algumas investigações judiciais após o pleito eleitoral. Então, o que nós recomendamos, que fique bem claro, tanto se for o trabalho voluntário ou trabalho contratado, se tem um termo deixando bem claro as regras dessa, dessa colaboração. Ou seja, o trabalhador tem que ficar atento porque pode-se combinar um valor é, declarado, abaixo, e um valor maior por fora. E aí no final ele pode não receber e nem ter como provar que ele combinou aquele valor com o político. É positivo. Então as regras têm que estar bem claras no, na contratação e evitar... É, não aceitar um jeitinho oh, vou ter que registrar um pouquinho menor para ajustar o teto de gasto isso é ilegal e depois o cabo eleitoral também não vai poder reclamar para a justiça sobre aquela, aquela falha ou não pagamento de um determinado valor então o que nós orientamos que façam corretamente vai trabalhar remunerado faça um contrato, com bem claro o valor pelos 15, 30 ou 45 dias de, da pressão de serviço se o serviço for voluntário também faça um termo de sessão de serviço voluntário, mas que isso fique transparente entre o candidato e o colaborador, o prestador. Após esse vínculo de contrato e encerramento da campanha eleitoral, quem não recebeu, quem teve algum problema trabalhista em relação à campanha, eles não devem procurar o TRE e sim a Justiça do Trabalho? Não, eu acho que não é, é. Na verdade, não existe. O artigo 100 da Lei das Eleições determina que esse vínculo não é vínculo trabalhista. O que acontece que muitas vezes um prestador da eleição é um empregado seu, da sua empresa ou da sua casa, e aí se mistura o vínculo trabalhista. Por isso que alguns procuram a justiça do trabalho, outros procuram a justiça eleitoral, mas assim, no caso da prestação de serviço na eleição, se fosse exclusiva, nunca conhecia a eleitoral. Ele está fazendo aquele trabalho para o, a eleição mesmo. Aí é uma execução civil. É porque é um, é um contrato entre partes que alguém descumpriu. Mas, então, assim, mas como existe também essa, essa contaminação, muitas vezes o, o candidato pega um empregado dele, da empresa dele, e aí mistura as relações. E aí gera, assim. Aí pode, termina na justiça do trabalho. Pode acontecer isso, então. mas a orientação que seja bem claro e que se separe bem a prestação de serviço. Agora a pessoa que quiser denunciar relação de Caixa 2 ou esse tipo de proposta de recebimento por fora, quem procurar e como fazer? É A Justiça Eleitoral é, disponibiliza um aplicativo chamado Caixa 1, que já está é, disponível na Play Store, que é no, para Android. No momento ainda não estamos recebendo informações dos gastos, porque será a partir do dia 16 de agosto, porque até agora nós só temos pré-candidatos, não temos é, candidato. E ali não é só o caixa 2 não, é a despesa comum, porque qual que é o objetivo? É comparar a pressão de conta do candidato ou do partido com a realidade das ruas. Um exemplo, se nós obtemos a formação de vários cabos eleitorais em Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Cuiabá de um determinado cabo eleitoral e aí na pressão de conta falar que só contratou em Cuiabá, quais imagens que a sociedade trouxe para nós, ele terá que se justificar sempre garantido o contraditório e a ampla defesa, mas é, é, é combater o caixa 2, porque com a imagem, conta, com até localização, que será uma novidade para 2018, é, será muito difícil é, a, o prestador omitir dados. Um exemplo, um, um candidato que faça transporte aéreo, nós podemos calcular através dos localizadores o custo de, uma, de um transporte, então tem que constar na prestação de conta dele, se não constar, alguém pagou por fora. Então assim, a sociedade tem que nos ajudar através do aplicativo Caixa 1. Também tem um aplicativo Pardal que é mais específico para denúncias, que é quando se vê uma irregularidade, por exemplo, uma mala de dinheiro, ah, o pagamento de pecúnia só pode até meio salário mínimo. Se vê uma mala de 20, 30 mil reais rodando na campanha, está errado. Porque as os pagamentos tem que ser tudo feito por, por banco, por transferência bancária, por cheque. Então, assim, a sociedade precisa nos ajudar na questão do caixão. É qualquer gasto, não precisa ser denúncia não, só colabora com a Justiça Eleitoral. Fiz um contrato de cabo eleitoral, tiro foto do meu contrato envie envio para a Justiça Eleitoral. Isso a gente vai poder fazer uma checagem quando o prestador de conta mandar as contas dele, para saber se é verdadeiro. Agora, tomar cuidado, formalize para se resguardar. Não adianta fazer denúncia só na rede social, então, é melhor usar A... o aplicativo. É, o aplicativo, porque o aplicativo ele já nos leva para uma base de dados que está estruturada e organizada e vai fazer toda uma análise de inteligência. Então, assim, no, na rede social até nós podemos pegar algumas informações que serão, sim, averiguadas, mas não dá esse tratamento rápido de inteligência, saber o valor estimado, saber uma possível abuso de, de gasto em determinada área, combustível locação de veículos, então assim, por isso que nós precisamos que utilizem esse, esses aplicativos, tanto o Caixa 1, que é uma coisa mais voltada para qualquer gasto, que é focado na despesa, e o Pardal, que é quando é denúncia mesmo, quando se vê uma coisa bem regular mesmo. Controle das redes sociais em relação de gastos também será feito? Então, o impulsionamento é permitido a partir do dia 16 de agosto, que é uma novidade dos gastos para 2018, que é uma contratação nas redes sociais para divulgar alguma proposta, alguma, alguma informação. É, não pode ter abuso, excesso. E todo impulsionamento tem um custo e tem um contrato. Já temos até decisões, porque houve um, um aumento da pré-campanha, já tem muita gente fazendo gastos antes da campanha iniciar. Isso o Ministério Público já está requerendo o TRE, já está determinando que se apresentem os contratos para se avaliar valores e ver realmente se é um, um gasto normal ou médio.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 Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.